Salve nobres, bem-vindos à taverna, mais um episódio agora de Colosso Notícias. E hoje eu vou trazer uma novidade para vocês aí relacionada ao Xbox. Tem coisa boa, gente. Se você não tá com pressa para comprar seu Xbox ainda, espera que tem novidade bacana pro ano que vem. Então vamos lá pro vídeo que eu vou falar pra vocês. A IGN, gente, trouxe a notícia pra gente que provavelmente a Microsoft vai trazer um Xbox One S sem suporte para mídia física e que isso traria uma economia aí de 100 dólares no preço do videogame. Então aqui no Brasil, pessoal, tô prevendo, assim, bem especulando mesmo, uma economia aí de 400 a 500 reais. Hoje você consegue encontrar o Xbox One S de 1 terabyte de 1.300 a 1.500 reais. Então você estaria pagando, gente, de 800 a mil mais ou menos para ter um Xbox One S. É uma baita economia. Se você não está ainda com aquela ansiedade de Natal para comprar o seu Xbox para ter o console de última geração dentro de casa, eu vou falar para vocês que vale a pena, porque, segundo essas notícias do Gene, deve sair entre março e junho do ano que vem. Sinceramente, gente, vale a pena esperar um pouco. E deve ter gente falando assim, pouco, mas eu gosto da mídia física, gente. Eu sei que tem pessoas que fazem questão de ter a mídia física, mas existe ainda um, um suposto outro detalhe que se você tiver a mídia física de um jogo, você poderá trocar pelo código daquele jogo em mídia digital. Ou seja, eu compro lá o jogo de alguém e vou lá numa loja e troco por um, um, um código digital. Entendeu, pessoal? Vai valer a pena para quem não faz questão. E tem um outro detalhe. O pessoal fala muito, não, mas a mídia física custa 250, 200 reais. A mídia digital custa 249 gente vou dar uma dica para vocês é uma ótima opção para quem quer assinar a game pass a game pass pessoal o primeiro mês é um, é um dólar se eu não me engano um real e os outros meses passam a ser 30 reais e você tem uma biblioteca gigante de jogo e a xbox já falou que Todos os lançamentos que são exclusivos da Xbox, o, o, quem tiver a assinatura da Game Pass vai ter o jogo cara para jogar no lançamento. Gente, por 30 reais, pensa, você pegando um console desse, cara, 800 com mil reais. Eu acho que provavelmente pode ser que a gente ache até mais barato, cara. E a Game Pass 30 reais por dia, por, por mês, vale a pena esperar se você não está com muita ansiedade. Ainda o assunto ainda tá evoluindo um pouco, tá ainda bem verde, mas eu vejo assim que a Microsoft está é, usando uma linha que os PCs estão usando. Você vê, a gente hoje, eu tenho meu PC Gamer e tal, os meus jogos são da Steam são bem mais baratos são metade do preço que um jogo do de console hoje em dia entendeu pensa em pessoal essa era a novidade que eu queria trazer para vocês vai trazer uma baita revolução achei muito legal isso da Microsoft cara porque a gente só vem tomando é, bolada nas costas jogos lançamentos caros e jogos ruins né pessoal eu sinceramente estou um pouco decepcionado com alguns lançamentos que vem acontecendo Ainda vou fazer um vídeo falando sobre isso, os cuidados que a gente tem que ter com esses lançamentos mas pra fechar, para passar a régua nesse vídeo rápido se você não está com muita ansiedade, espere pessoal, espere, porque eu acho que vai valer muito a pena, vai ser uma baita economia e tem a grande opção de você assinar Game Pass, que é igualzinho pessoal, um Netflix para quem não conhece. Digitem aí no Google Game Pass do Xbox para vocês terem uma noção do tanto de jogos bons que tem lá na Game Pass, igual um deles, acabou de lançar a Forza 4, o Horizon. Tá lá para quem quiser jogar o jogo por 30 reais por mês, entendeu? Então beleza galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena novidade, mas eu acho que muito boa. Não deixem de comentar o que vocês acharam se realmente vai ser algo inovador, que vai trazer benefícios para nós do mundo dos games e deixa aquele like maroto para me ajudar porque o canal tem que crescer, né pessoal? Beijão galera, até a próxima.